Tá vendo? Uhum. Ah, olha! Não fala que você não tá vendo isso. Representa hum, é tudo. Representa é tudo mal. Mas ele aqui. Sai, olha espírito marinho. Sai da mão dessa olha casa. Olha aqui, você viu aí, né? Sai da mão dessa casa. Olha no os caros, tá vendo? Esse aqui, ó. Esse aqui sai demônio. Não é do meu braço, não. aí eu Sai, vou espírito da infelicidade. Sai desta casa. Sai espi da inveja, sai demanda da inveja. sai está bem em casa, demanda da inveja. É, eu tô sumindo, tá estou sumindo. Olha o gato lá, ó, se previtando. tá feliz. Está feliz. Até tá, o gato tá feliz. Que estranho. Como é que você dá uns roupias? Que até empurra a, a pele, né? Sim, sim. Quem gosta? é tem nada. Né? Fazer um pedaço. Sai de lá e pula. Parou? Parou. Sai pra toda a prima ali. Pra lá, lá. lá, não tem que jejuar. Se vai tirar esses dois. Então. Eu ia deitar na caminha Deixa eu ver meu braço na né? caminha Deixa eu ver quem estava.